Eu agradeço ao professor Valdecer Carneiro pela oportunidade e por poder falar um pouco sobre o que aconteceu comigo. Recentemente, em um treinamento lá na Sociedade Interamericana de Hipnose, lá em São Paulo, eu passei por uma técnica, eu fui tratado, digamos assim, e nessa técnica que foi aplicado o tratamento de cura rápida de fobia. E eu... Era uma pessoa que tinha muito medo de aranha, não dessas aranhinhas pequenininhas ou qualquer outro tipo de aranha. Mas eram aquelas aranhas armadeiras, aquelas ar aranhas que eu temia, perigosas e que poderiam arriscar a vida, não sei, algum trauma de infância, não sei o que aconteceu. Eu sei que houve a tratativa, houve a aplicação da técnica e eu não conseguia nem assistir vídeos dessas aranhas ou de alguns outros tipos de aranha. E agora, aqui nas Filipinas, eu tive a oportunidade de ir num parque, num restaurante, que é no meio de um parque, uma área verde, muito bonita, e eu vou colocar um pouco do vídeo para vocês agora. Estamos num parque bem bonito, num restaurante aqui, uma vista para o vulcão, um pé de jaca aqui, e para a nossa surpresa, ao passar de baixo... De uma árvore. Para ver aquela cerca florida ali. Vimos algumas aranhas aqui. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Mas. Aqui tem um monte. Olha só. Olha só quanta aranha. Todas em cima da gente. Vocês repararam só. A quantidade de aranha. Que tinha nesse local. Eu. Eu. Nunca entraria num local desse, eu não passaria debaixo daqueles lugares, eu não estaria confortável ali, a minha mão suaria, eu estaria muito em outro tempo, muito com muito medo, muita fobia mesmo. E eu tenho a agradecer aqui, agora com essa tratativa, eu cheguei próximo da aranha, digamos assim... Uns 30 centímetros. E as aranhas eram umas taludonas assim. Não eram pequenininhas, como vocês viram muito bem. Para você poder ver no vídeo, a aranha tem que ter sido bem grandinha. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos.